Fala pessoal, bem-vindos à Taverna. Eu vou voltar com a nossa gameplay aqui de Fallout 76 para iniciantes, começando um personagem do zero. Já tem duas gameplays aqui no canal. Eu parei por um tempo de fazer essas gameplays. Vamos voltar para ver como é que vai ser a repercussão de vocês. Eu tô fazendo aqui as missões principais, tá? Vou ver aqui, tô atraindo caçadores de tesouro. Passando aqui, gente. Poder ser mais. Espera e ver quem a placa vai atrair. Ver se ainda tá aqui. não acabou. Aqui nos dados. Espera. Vamos passar para outra missão, cara. Vamos ver. A Flatwoods faz aquela missão que está ali. Então vamos lá, gente. Vamos aqui em Flatwoods a gente tem que fazer a localização. Deixa eu ver aqui. O que miss é essa? Procure por Delbert Winters. Vou passar no Pipe Boy A secundária, pode. O que a gente tem que fazer, eu acho que, que olhar a localização do cara no uma casa. Agora eu lembrei, vai ter uns inimigos aqui, nada demais, bem simples, tá? Mas ah, igual eu falei nas outras gameplays, pessoal, é o importante é que vocês vão fazendo logo as missões principi... principais para poder desbloquear as coisas, cara, porque senão o jogo não evolui. História. ats Aqui. Procura instruções de treinamento. Ah, tá. Nossa, essa missão principal é muito chata, cara. Esse negócio do voluntário é muito chata. Deixa eu ver. O que eu tenho que fazer? Opcional. Pega um pouco de madeira pra usar como combustível. Ok, já peguei. Usei um foilé de costela. Ah, é só tutorial, né, velho? pegar a carne aqui ó mest fogat mal Ok. fa aqui. Uma estação de culinária bem aqui, ó. A fa aqui. carne madeira, assim, gente, que vocês encontrarem na floresta, dá pra, dá pra colher madeira, tá? Só que é bem simples, tá, gente? Tá. de costela carne carne, ela estraga, tá? Então eu já falei com vocês, cara, comer é irrelevante no jogo, tá? Sinceramente. Normalmente os jogadores mais antigos eles nem se preocupam mais com isso. Só vai direto ao ponto e. Ver aqui. Bate o treinamento. Vamos ver o que vai falar aqui. Contatos protetores. Não Ah, tá, é aqui Lá de fora vai estar na igreja Fica apertando o alt para poder correr Tendo uma queda de quadros bizonha. Tá caindo os quadros Assim Entrar Voluntário Igreja dos protetores Cara, aqui em prota velho de nível membros da gangue deixa eu ver que onde que é que de nível que eu fiz mais um deixa eu reivindicar aqui O importante vocês fazerem missões é que vocês vão ganhar esquemas. Esquemas são para construir as coisas, tá vendo? Quando você não conhece, ela vai estar tá sem o entre parênteses é, conhecido aqui, tá? É só assim para vocês construírem coisas novas. Salvo armaduras e armas que você pode desmanchar e aprender alguns mods. Vamos ver aqui na... Mapa, como eu poderia ver no PP Boy aqui as missões. Ah, que chata, cara. Esse começo ele é bem broxante mesmo, gente. Não vou mentir, bem broxante, cara tá aqui, se a gente cobra alguma coisa e aí a gente sai viajando porque no começo você não tem muito fast travel, né, cara e aí você tem que ir no pesão mesmo a não ser que você consiga fazer o teletransporte ali a viagem rápida pelos os colegas seus olha os riders aqui a livre o resto aqui Tô na sorte Ixi. toma e vai na porrada gente Bater, ué, cura pega minha arma não tô apanhando desse trouxa. Não morre, beleza. Peitoral de couro vai ficar rolando aí o bicho doido. Beleza, gente. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá. Relate que controlou a duquesa. Nossa, aí vai e volta, vai e volta. Quero... Tampazinha só dá pra gastar. Esse é o foda do começo, cara. É, é pra ensinar o básico pra, pra quem não sabe. E... Vai a luta. Agora vamos conversar com a duquesa aqui ela vai dar a missão. Tá ah, então filho. Individualmente. Vamos lá, vamos conversar com ela. Ei, escondidos é aquela É lotado de gente lá. Tá falando que tá com super mutante lá, mas não tá não. Ah, tá, vamos lá, essa Esse lá não é fácil tá para o assim é uma viagem vamos ver aqui é... é opcional questione a família Deixa eu viajar para eu vou para cá cara Viajar aqui pro meu amigo, tá vendo? Dá para você ir fazendo essas. esses macetinhos, né? Você. o seu grupo você consegue teletransportar para um cara, né? Fazer viagem rápida para um cara que. que é do seu grupo. ajuda demais. Tá, vamos lá. Eu não quero fazer essa missão, não. Vou ver aqui. aqui. O mapa. Pra gente saber o lugar certinho. agora é andar. Dá umas apertadinhas no, na câmera watts. O botão da câmera watts ajuda você descobrir onde estão tá os, os inimigos. Tá longe, cara. Tá muito longe. Tô apertando o Alt, cara, achando que é, de, é pra correr. Apertando errado Deixa eu ver o que, que tem de desafio Essa semana aqui, cara VXP Compre quieto. Não tem nada Vamos lá Ali é o aeroporto Ó, Já tá mais ou menos perto Aqui aqui, mate o um líder da gangue. E ah, essa não é essa missão que eu tô fazendo, tá? Gente, tô fazendo o embarque final e do lado direito superior. E chegar aqui, e vai estar tá cheio de chamuscado. Basta a bala, saindo. Ó, pronto. Não tem segredo, não, gente. Vai andando meio baixadinho, né, cara? Porque Deixa eu peguei uma escopeta aqui. Ela tá estragada demais, cara. Vou usar essa aqui, show, eu... favoritar a bichinha, vai equipar porque eu vou entrar aqui dentro, só vai quebrar. Vamos lá. Vamos ok. Vamos lá pessoal. Aqui então, nosso caro tá. morto, é isso, cara? Queda de, de quadros horrível. Daqui a pouco eu subo de nível, tá? Gente, Vou pegar aqui as opa você Vou aqui para baixo ainda não não é para cá tá lá não, aqui em cima Eu tô escutando os pés em e a saída não tem nada para cá Dá uma vasculhada aqui. Tá estragado aqui. Deixa eu desmachar sucatas. Copeta aqui, vamos desmanchar. Aqui ó, item de criação de desbloqueado: cano longo verdadeiro. Quando você desmancha armas, é... você tem uma chance de aprender o modzinho que aquela arma tem. Cara... Cadê que yeah. é perdido pra cá. Eu vou ter que descer aqui, cara, não tô sabendo onde é, então eu vou descer. Só pode ser aqui. o cara ali, ó. Pradinha ali. Fazendo de. Toma aí um coquetel aí. Oxe. Tostado. Mais tostado que já tá. Cara aí é o seguinte é lixeiro do apocalipse meu irmão aqui é lixeiro opa toma ai tá louco cara Travou ah, a mira, velho. Tô pegando aqui, depois eu desmancho, gente. Quero pegar pra poder... Aprender as paradas. Eu vim dali, cara? Ou vim daqui? Vim daqui. Então vamos pra cá. Eu acho que é pra cá Gosto de andar muito no stealth, cara No começo dependendo se eu tô investindo na Sempre que eu encontro Uma bancada, eu desmancho tudo Tá, gente? Porque isso ajuda muito No, no Peso que você tá carregando Tá, tá perto, cara ali. Oi, Rei. Você fica fingindo de bobo, cara. Tá na voz, cara, muito perto. Vou uma nuca cola aqui, quanto... Ó. Ali, ó. Ó. A valvinha bom, cara. Aqui, ó. Cadáveres próximos. Vamos pegar tudo. Isso aqui ajudou demais, cara. Aí você não precisa ficar pegando é... o oh, fuzil de caça é bom, cara, porque dá pra você atacar de mais de longe e dá dano, dano razoável. Aqui tá no começo tá bom demais, tá gente? Tem um cartão. Lá pra baixo, ó. Vou pegar lá. Acho que deve ser o cartão. Vamos mudar de arma que essa coisa tá com as balas acabando. Morre. Toma. tá vendo T tira uma vidinha boa mas nada demais né cara Vê que cadáver próximos para R Vou pegar isso não Porque aí você não precisa ficar vasculhando Isso é uma merda, é o cartão aqui na mão do cara Nota Pode ler Porque pode dar algum tipo de missão Saca? Não tem nada Eu fico toda hora Aperto alt Agora podemos subir. <risos> eu já ia apertar F5 para salvar, cara. Pera aí, gente. Deixa eu fazer uma coisa aqui. É... Fica a vida boa. Vou ver aqui a machete. Ah, porque é o taco... Porra, oh, taco tá quê? 45... Eu não tá mano, O cara ali, ó. Ah, não é não. Tá lá no fundo. É, ó. Essa coroazinha é porque é um pouco mais forte. Mas nada demais, tá, cara? Dá um tiro. Tiro crítico na cabeça. Por que, que eu não. Ah, não consigo. Eu não tenho perk. Não. Deu ah, um só. Não morreu, cara. Morreu agora. E você? Ah. Cadáveres. Tiro, meu filho. Bala no começo. Pega tudo que você pode. Porque. Não faz diferença, né, gente? Ponto quarenta e quatro. Ah tá, tô com. Eu tô... quero pegar, ué. Não vou posicionar Camp aqui não, meu filho. Tá dó de mim. Deixa eu, deixa eu vou jogar uma escopeta fora aqui é a pior. Essa aqui. Ver se dá para pegar. Ah, já peguei, pô, tá vendo? Dá, tá dando pau. Deu certo. Agora É aqui. Onde você está é pesado você vai agora é o seguinte gente aqui ó você tem que descobrir a palavra secreta quando você acerta uma letra ele fala que tá tanto de letras que você acertou Então dá para você ter uma noção tá vendo pela posição da, das letras aí você já sabe mais ou menos qual palavra aí é qual que não é quando eu não consigo, aí tem que ficar saindo e entrando até conseguir, cara. É muito chato. Eu gosto de palavras assim, ó, com dois os e tal, porque ajuda a tirar muita coisa. Tem aqui também uma coisa, ó, aqui ó, tá vendo? Isso aqui, ó, serve pra reiniciar é, as tentativas ou então tirar as iscas, er é, as palavras erradas bem chatinho hein? dois, então vou tentar achar que é uma aqui que zere as tentativas Nada, cara, nada Foda é isso, cara Qual que eu acertei duas? Rage Eu acho que é Aqui. Deu errado, vai Tem que esperar um pouco, gente Daqui a pouco ele desbloqueia isso que é foda, véi. Agree e Power. Um dos dois tem letras no lugar certo. É o E. É o E. Esse E é aqui, então... Aí, viu? Aí você vai... As duas tinham uma palavra correta, uma letra correta. Então, tinha que ver qual letra que estava igual e mandar bala na, nas, nas palavras que tivessem a letra na mesma posição. Oh, cara aqui, velho, que susto. Comida de cachorro enlatada é nas principais comidas do jogo, cara. Deixa eu ver aqui. Tô passando rápido, cara, porque senão a gameplay fica bem chata, né, cara? Tá, deixa eu ver aqui quanto tempo de gameplay. Já tá até na hora de parar para não ficar muito irritante conversar com esse cara aqui Tá, e... ah, é por isso que a gente tem que fazer Eu nem lembro desse cara, bicho Tanto tempo que eu já passei By the way Se ele vai dar alguma missão conversar rapidinho aqui olha mais sobre as pronto Isso aqui é mais para poder ah, vamos desmanchar aqui as coisas ó, desmancha as sucatas olha o meu peso aqui, ó as armas aqui manchar o que tá repetido, né? Ponto 308? Não. Agora eu já tenho outra coisa. Apesar de besteira. Besteira. Apesar desse aqui dá mais velho. Vou trocar outro. Ponto 38. Ação oh, patinha ali que tava melhor que a minha. Ah, essa vou manter só essa ali primeiro. Já tá com vida tá vendo eu tô aprendendo as coisas aqui gente vocês estão vendo né depois quando eu for construir melhorias na arma e tal aí eu vou ter mais coisas para fazer entendeu pelo menos nesse sentido que foi o ponto 45 o ponto 45. tá muito quebrado pronto e a bancada de armas Quer ver? Ó, vamos ver consegue modificar Vou ver se eu mostro para vocês um pouquinho do sistema de craft. Vou pegar aqui, vou pegar essa. Mods lendários, cara, eu não tenho, tá? Então aí depois eu explico para você. Aqui, ó. Eu tenho cano curtíssimo. Você vem aqui, tá vendo? Tudo que você pode alterar. Aí, ó. Aqui fala o que que ele te dá, ó. me dá mais alcance. Cano curtíssimo me dá mais. É, precisão. E o cano curto dá mais alcance com precisão. O cano longo dá 204. Aumenta muito. Então, na hora do watts, da câmera watts, ajuda, entendeu? A diferença tá aí. É, vamos ver. Cabo. O que você aprender para aparecer, entendeu? É mais ou menos nesse sentido, gente tá vendo que tem um item aqui, ó uma melhoria que está escurecida? Por dois motivos. Eu não tenho a vantagem e esses itens pretos eu não tenho. Então se você quiser procurar ele nas suas viagens, é só você apertar o X. Ele põe uma lupa. Quando você chega perto do item, ele vai aparecer uma lupinha, uma, um ventilador, por exemplo, um telefone. Quer dizer que aquele item tem aquela, aquele item que você precisa que você marcou. Tá? E vou fazer aqui uma luneta só pra vocês verem como é que fica. Vou tentar. Aqui. Ó, tá vendo? Espinhoso. Tá vendo? Ó, farpado, sem melhoria. Natural. Personalização. Vou ver se tem como é, eu consertar. T inspecionar ou consertar. Vamos pegar um item que tá bem estragado, que aí tá. Tá vendo? Apertei consertar. Aí você tem duas opções. Kit de reparos, isso é um item que você ganha e você pega durante a exploração. É bom só quando é bom você usar só quando você tá fudido, não tem material e precisa mesmo. É bom guardar. E reparo de bancada é o que precisa, aqui ó, os itens, tá vendo? Então você aperta o espaço, conserta a vida inteira. Acabou. Não vou ter mais nada pra, como consertar não, que pior. Tá consertar um outro que tá ruim. Eita, nada. Ó, se eu for no reparo de bancada, deu. Por enquanto tá dando porque eu tenho os materiais, tá? vou consertar, mas não. Sabe por quê? Deixa a vida piorar do item antes de você gastar os materiais. Principalmente no começo, né, velho? É foda, cara. Você ficar gastando as paradas no começo é dose. Vamos lá. Vou procurar onde que a gente... Ah, gente, bomba, eu uma bomba, velho. aqui, pariu. Só escutei o barulhinho, velho ver um susto Só aqui não aqui Deixa eu ver no mapa, eu tô viajando também Será que é aqui? O projeto vai assim Tá, ah, não Deve ser aqui embaixo Rockpeak oh, não tem segredo, né gente? Todo mundo cansado de entender como é que funciona Cara, que dificuldade para descer, velho Nada aqui hein? Aqui tá. Não, tá tampado também para onde a gente cara bicho leva o susto à toa velho merda vai ter bomba quer ver? aí eu me perdendo de novo cara coisa aí esse é para cá vai é para cá Ah tá, eu tenho que. Nossa, queda de quadro estranha, estranho, tá gente? Tá ah. aqui mesmo. Atravessei aqui aquela hora. Por isso que eu não tava achando, cara. Toma oh, é perdido, Segue o tiroteio. Aí era pra sair, cara. Era só ter até ter, ter, ter feito fast travel no negócio e eu tô ali dando modo, velho. Vacilão da porra. Daqui a pouco eu subo de nível. Deixa eu ver aqui. Caramba! Não, peraí, gente. Tem que tirar essa missão daqui, senão vou ficar confuso. Projeto. Projeto vacina. perto Ai! Fui! Misericórdia, Jesus! se de, de favoritar os itens, tá vendo? Vacilo, gente. toma, toma, toma. pradinha. Aqui é lotado, cara. Aqui é lotado. Mas é só não desesperar. Eu, eu que dei mole. Deu um tirambaço na cabeça, velho. Peraí, deixa eu ver aqui. Eu que dei mole. Eu esqueci de favoritar as armas e fica passando aperto. É a burrice. Essa aqui. Acertei a arma errada, velho. Olha pra você ver essa aqui. pegar essa pistolinha 10 minutos, ela é muito boa. Aqui em cima, aqui tem uma escala, fico apertando o Alt toda hora, velho. Tem uns caras ali no alto, mas eles já devem ter vindo me atacar. Lá em cima dessa torre tem um, tem um cara, velho. Vou subir ali, se eu consigo consertar aquela torreta ali para me ajudar. Ai, ai, ai, Ele vai me ver? Me viro. Ele lá. E aqui? Ui! Tem um atrás de mim. Ai! Cadê você? Toma. Certa. Ah, não tem óleo, velho. Bosta. Tem que ajudar bastante, cara. Tá me atirando? Quem tá me atirando? Aqui embaixo, né, velho? Porra, cara. Toma, maldito. Toma! Qual quebra, gente? Agora eu não sei onde que tá os itens, cara. projeto vacina é para cá não peraí aí pera aí velho tem que tirar os as outras que tirar isso aqui senão você fica perdidinho cara pronto com só uma, uma missãozinha o mesmo é foda né velho você é mole fica sem item fica sem as coisas Tá vendo essa marca no chão dela? Um tiro explode. Pega fogo, na verdade. Cara, essa música do Fallout é muito aterrorizante. Na moral. Reator de fusão é usado para você andar com as Power Armor. Qualquer hora a gente explora mais sobre isso. No começo é muito difícil. É uma Power Armor. Muito difícil subir aqui, que está indicando que aqui é Cara, eu tô com pouca bala disso. Vou pegar um copeta, oh, que tem bastante. Vem aqui. Tats. Tats. Tats. Bizarro, velho. Beleza. Arma. Vou pegar pra desmontar, tem uma... Se você segurar o botão que ativa o e ele acende a lanterna, tá? Ó, voltei. Ok, vamos lá. Vamos descobrir que o projeto vacina e a gente finaliza hoje para não ficar gigante, né, cara? Boa, rota de colisão. Tá, quero saber. Não, não vou mexer com isso. Esse evento público é bem aqui no... Ok, missão concluída. Oi, que susto, velho do céu, cara. O cara bem aqui. O cara tá começando o jogo também, nível 15. Aqui, ele vai fazer a missão aqui, ó. Vamos ver se eu faço a missão com ele. Já que eu vou ter alguém para fazer comigo. Bom é ficar aqui em cima, cara. Mas como eu não tenho, vai ficar aqui e aqui em cima. O viado apertou o trem sal correndo, não Sai fora daqui, gente, que aqui o pau quebra. O cara saiu correndo. Espera aí, eu ganhei uma arma boa aqui. É item novo salto mortal. Corre. Toma. Toma. Toma! Maldito! Que o pau quebra. São cinco ondas, cara. É muita coisa pra quem tá no começo. Quando eu faço esse evento aqui com no, no, no, meu outro personagem é tranquilo, pô. Perto a radiação ali, velho. Ó. Toma Toma Ei Toma Alguém é do meu lado aqui Ei, Ei o cara deu um tirambaço Cadê o cara, velho? Ali Oxe Toma Boa! Tem pouco ponto watts demais, cara Acaba muito rápido a câmera watts Toma Nossa, experiência pífia, cara Muito ruim Nossa, ponto Olha como é que o bicho morreu, mano Cai Oh, até cai Ali! Toma! Acabar essa, esse evento aqui, eu, eu termino o vídeo, gente. O cara apertou estranho. Eu sou obrigado a fazer para vocês verem como é que é, né, cara? é que eu deixo isso aqui assim? Olha lá. E vim. Minha mira é ruim ainda. Toma. é meu crítico, velho. Queda de frames. Puta que pariu. Toma. Um ali, ó. Cadê? Ah, tem mais. Acabou. Próxima onda. Falta mais duas. Vem um cara 200, nível 200 e pouco Aí ajuda demais Ó O cara tá com uma arma legal Nossa, esse aqui tá vindo no pau Toma! Deu bacana Aqui Nível 200 e pouca é coisa demais O cara participa pra poder fazer logo os eventos, entendeu, cara? E aí já... já... Deixa eu ver aqui, cadáveres próximos As balas, tudo, cara Eu esqueço desse negócio de cadáveres próximos, cara Isso ajuda demais Olha o tanto de bala que eu tô, 230, cara que que é isso aí? Tá doido aí, coquetel molotov atômico? Toma Olha ah lá, tá vendo? Facilidade o cara acerta Acabou Acabou, vai chegar um, um carregamento aqui jogando item pra gente Daqui a pouco chega o carregamento. Tem um trem desse aqui. Só de brincadeira. Só pra zoar. Esse negócio de cadáveres próximos é muito bom. Muito bom. Ajuda demais, ó. Olha aqui, cara. Tanto de coisa você... Evita de deixar pra trás, tá vendo? Pistola 10mm, carto. Lembrando que... Aí chegou. Tá vendo aí, ó. Bastante coisa, cara. Ganhar aqui, ó. Quer ver? uma marmita, marmita é bom demais para você subir, ganhar mais experiência. Isso aqui enfeite de nave, três marmita, marmita aumenta o nível de experiência que você ganha por um tempo limitado, tá? Então use em momentos corretos, tá? Quando tiver muito muito inimigo, aí vale a pena. Bom pessoal, vamos ficando por aqui porque já tem um gameplay gigante aí já. Tá? Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço, não deixe de curtir e comentar Se eu continuo ou não As gameplays aqui de Fallout 76 Com esse personagem novo meu aqui um Grande abraço pessoal, tchau